Você vai precisar de manteiga, farinha de trigo, açúcar, ovos, essência de baunilha, sal e Nutella. A manteiga precisa ser gelada e para facilitar, cortada em cubinhos. Vou adicionar uma pitada de sal... Já virou uma farofa, então agora eu vou misturar os ovos. Eu vou usar um ovo inteiro e duas gemas. E agora eu vou misturar a essência de baunilha junto com os ovos e vou dar uma batidinha. A minha massa já tá pronta, vou despejar a minha massa aqui num papel filme. Vou embrulhar a minha massa. Então agora eu vou abrir ela entre duas folhas de papel manteiga. Vou jogar um pouco de farinha para ajudar para minha massa não grudar no papel Enquanto eu espero a minha massa dourar, eu já vou colocando aqui a Nutella dentro do meu saco de confeitar. Vou começar recheando pelo meio da tortinha. Ficaram prontas as minhas tortinhas e olha que coisa linda isso aqui deve